Opa, tudo bem? Por que que Freud abandonou a hipnose? Bom, a Freud abandonou a hipnose porque a hipnose simplesmente suprimia sintomas ou reprimia sintomas e não chegava à raiz, à causa dos problemas. Você já ouviu isso em algum lugar? Na faculdade? Ou em algum curso por aí? Ou, pelo senso comum, pessoas que vão repetindo isso sem saber realmente de onde veio essa ideia ou se é real? Eu sou o Dr. Canheiro, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta, sou presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose e fundador da Universidade da Hipnose, sou especialista em Medicina Comportamental pela Unifesp e doutorando em Psicologia pela Uces na Argentina. Bom, nesses próximos minutos eu vou cumprir a minha promessa de te explicar, de esclarecer um pouquinho mais sobre essa história. Por que que Freud largou a hipnose? Fica comigo nesse vídeo e não se esquece, aproveita agora, já dá um like, curte o vídeo agora, é, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações aí no sininho, no vídeo, tá bom? Bom, aquilo que eu tenho pra falar pra você, não, eu não vou falar nada como a gente diz popularmente, de orelhada. Eu não vou ficar só falando por falar. Certo? Então vou te mostrar alguns livros a respeito do assunto. Um deles é esse aqui: Milton V. Klein, ou Klein, não sei. Freud e Leipnoses. É um livro antigo. É, Tudo bem, marronzinho, amarelado. Ok? Eu vou te mostrar outros livros que eu tenho. Um deles é Freud e a Alma Humana, de Bruno Bettelheim. É um livro antigo também da editora Cutrix. O Outro livro, está até cheio de post-it aqui, que faz parte do meu trabalho quando eu começo a pesquisar alguma coisa. O Coração e a Razão: A Hipnose de Lavoisier Alacan, Lacan, de Leon Shertok e Isabel Stengers. Ok? E, para finalizar, Sigmund Freud: La Hipnoses. É, são textos de. Michael, ou Miquel, não sei, Bork, Jacobson, o é um nome não sei a origem, tá? É, são dois livros em espanhol. Além disso, tem um, outros livros, um livro de PNL, da modelagem de Sigmund Freud, feito por Robert Diltz, no livro A Estratégia da Genialidade. Se não me engano, eu o volume 3, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou ler para vocês, vou falar alguns textos de onde vem essa comprovação. O senso comum, as pessoas em geral, até na eh, na faculdade de psicologia, eu falo isso porque eu fiquei cinco anos na faculdade, falam muito que Freud largou a hipnose porque ela não trazia os resultados desejados. Então eu vou começar a falar alguma coisa, talvez, mas não me leve a mal, não não pense que é pessoal. E não estou fazendo isso por arrogância, nem por prepotência, só para... vamos clarear os fatos, tá bom? A primeira coisa é, a psicanálise ela nasce porque Freud usava a hipnose. Então isso já, quem pesquisar direitinho vai ver que isso está bem estabelecido. Certo? Então por que, que Freud largou mesmo a hipnose? Freud largou a hipnose primeiro, para ser bem claro, porque ele foi incompetente com ela. Como é que Freud foi incompetente com a hipnose? É, se a gente remontar a história, nós vamos ver que Freud Fred começa a aprender a hipnose ali com o Charcot, Jean-Martin Charcot, conhecido como excelente neurologista e depois conhecido como não muito bom hipnotista. Em conversa, se você encontra no nosso vídeo um bate, Bate-Bola bate Hipnótico com o Dr. Paulo Baixão, que inclusive morou lá em Paris, esteve na Salpetrière, ele fala que até hoje existe por lá um ditado que é retroceder a Charcot. Mencionando que é justamente esse fato de que Charcot era um ótimo neurologista e péssimo hipnotista. O retroceder está se falando da hipnose de Charcot. Okay? É, bom, por que que Freud, eu digo que Freud foi incompetente? É que eu não estou desmerecendo o trabalho dele, não estou desmerecendo a psicanálise, nada disso. Estou dizendo que é, não ser competente com algo é a pessoa que realmente não, não tinha as ferramentas adequadas. Ele usa, eu vou usar aqui um, uma frase de Mark Twain, que dizia o seguinte, que se toda ferramenta que você tem é um martelo, todo problema vai parecer prego. Entendeu? Então, ele tinha uma, duas induções ali, um pêndulo na mão, um relógio na mão, né? E aí os pacientes se tornaram resistentes. Mas lógico, eles iam se tornar resistentes mesmo. Então vou começar a deixar mais claro para você mostrando alguns textos. Os primeiros textos, textos do livro O Coração e a Razão, a Hipnose do Avoizeira Lacan. Okay? Foi também como técnico que Freud criticou nesse mesmo artigo a sugestão. A onipotência que ela parecia conferir ao hipnotizador era meramente ilusória. Agora fala de Freud. Renunciei em pouco tempo à técnica da sugestão e com ela à hipnose, pois perdi a esperança de tornar os efeitos da sugestão suficientemente eficazes e duradouros para levar a uma cura definitiva. Em todos os casos graves, vi a sugestão que lhe for aplicada reduzir-se a zero e ressurgir o mesmo problema ou algum outro. Esse trecho está no livro O Coração é Razão, a Hipnose da Voizira ok? Então vamos lá, o que, é que o Freud diz aí? É, ele perdeu a, a esperança porque aqueles casos mais graves ele dava sugestões e via esses casos terem recidivas, terem recaídas. Primeiro, eu não sei como ele fazia sugestões dele, mas eu sei que hoje os trabalhos que nós fazemos em 2019, nós temos pacientes tratados há 10 anos, 15 anos ou até mais, e esses pacientes não tiveram recidiva alguma temos pacientes de casos que você pode que, que, desde aquela época eram considerados graves como o transtorno de pânico como estresse pós-traumático e outras psicopatologias e essas pessoas estão boas decorridos muitos anos então não vou falar da técnica que Freud usava eu vou mostrar agora só os relatos ok Vou ler para você um outro trecho, um outro trecho do mesmo livro. Na tela vai aparecer para você o, a página do livro. Fica muito simples. Por que Freud abandonou a técnica hipnótica? O motivo aparentemente racional e técnico proposto por Freud. Quando constatei que, apesar de todos os meus esforços, só conseguia colocar em estado de hipnose uma pequena parcela de meus doentes, decidi abandonar esse método. Então veja, aqui nesse trecho, Freud deixa bem claro que ele não conseguia colocar as pessoas em transe. Ele conseguia colocar uma pequena parte dos seus doentes. Isso significa que as técnicas dele eram incipientes, eram fracas. Hoje, nos cursos que nós damos, nós ensinamos as pessoas uma quantidade de técnicas, ou técnicas de maneira diferente, para que você possa abordar pessoas que têm é, formas de processar diferente. Aquele, aquele cliente, aquele paciente que, que tem a mente mais, como diria Milton erickson o pai da hipnose moderna, mais mosaico, aleatório, nós ensinamos técnicas para isso. Aquele que é muito mais linear, muito mais tudo quadradinho, tem técnicas específicas para isso. Se a gente pegar os referenciais da PNL, as pessoas que processam informações e falam mais em termos de visuais, auditivos, sinestésicos, e para quem pensa que isso é uma invenção da PNL, nós vamos encontrar isso também em chutes do treinamento autógeno, que é hipnose. Então veja, ficou claro aqui pelo próprio Freud, que ele abandona a hipnose porque ele estava sendo incompetente em colocar a maioria dos seus pacientes em transe. Quando, em 1914, Freud se recordou da técnica hipnótica, não foi o contraste entre sugestão e análise que ele pôs em destaque, mas o contraste entre a tranquila simplicidade da situação terapêutica, tal como ele a concebera na época da hipnose, e a complexidade repleta de riscos que descobrira depois. Durante o tratamento, produziam-se não apenas lembranças, mas repetições. Esse tratamento não consistia, pois, em, fa em fazer ressurgir uma verdade passada, mas em enfrentar um problema que ressurgia na cena analítica como algo de real e atual. O abandono da hipnose que Freud fez coincidir com o nascimento da análise constitui, desse ponto de vista, um episódio decisivo, pois traduz a descoberta da oposição entre coração e razão, que para ele singularizariam a situação analítica. Essa complexidade da situação terapêutica era um obstáculo para Freud, que desejava utilizar a hipnose como um puro instrumento de rememoração. Então aqui fica bem claro, nesses dois textos, o que Freud queria com a hipnose era uma ferramenta técnica onde ele levava o paciente até um evento, até um ponto na sua memória, resgatava uma memória e tecnicamente, racionalmente, se nós falássemos usando a metáfora de Paul, de Paul MacLean, do cérebro triuno, usando simplesmente o terceiro cérebro, a parte cortical, ele queria essa parte racional da experiência de vida e trabalhar racionalmente essas memórias. Quando ele percebeu que isso não acontecia, ele se deu como não competente para atuar com as abreações, com as catarses que a hipnose trazia. Ou seja, a hipnose não trazia só memória para ser tratada racionalmente um fato trazia toda a carga emocional, e isso se mostrava para ele muito perigoso. As diversas formas de doenças tratadas por nós não podem ser curadas por uma única e mesma técnica. Provavelmente descobriremos que os pobres se dispõem menos ainda do que os ricos a renunciar às suas neuroses, porque a dura existência que os espera não os atrai e porque sua doença lhes confere um direito a mais à assistência social. Algumas vezes teremos como, no tratamento das neuroses de guerra, que fazer uso da influência hipnótica. Então vejam que aqui nesse, nesses trechos, é, o Freud, que é na página 85 desse mesmo livro, Freud deixa bem claro, primeiro, que nenhuma técnica é suficiente para tratar ou para resolver tudo. E ele está falando isso da psicanálise. Depois ele fala... É, daquilo que é a base, que é bem claro, é, o que ele caracteriza na psicanálise como ganho secundário. E usa ali os pobres, que muito provavelmente, para eles, eles demorariam mais para melhorar, porque não queriam renunciar às suas neuroses, não queriam renunciar a possíveis benefícios que viriam das suas melhoras. Então ele fala dos ganhos secundários. E mais adiante, o próprio Freud admite, e isso era no um ano de 1918, ele admite é, que algumas vezes terá que usar hipnose, principalmente nos casos de neuroses de guerra. Então, Freud, fica claro aí que Freud volta sim a usar a hipnose. E neurose de guerra, algum psicanalista pode me corrigir, mas para mim isso é transtorno de estresse pós-traumático. É, só para deixar bem claro, eu não sou psicanalista, ok? Bom, o trecho que eu vou mostrar para você agora está nesse livro, Sigmund Freud, La É uma grande biografia aqui mostrando esse encontro de Freud e hipnose. E esse trecho é, é correspondente à Marta Freud, esposa de Freud, quando nasce o seu terceiro filho. Aqui temos até uma foto de Marta Freud, posteriormente com seus três filhos, ok? Um ano depois, o terceiro filho nasce e o mesmo cenário é reproduzido. Dessa vez, Marta se sente muito magoada por ver-se incapaz de superar sua aversão pela amamentação. Sigmund a hipnotiza novamente. E depois da segunda sessão de hipnose, tudo está de volta em ordem. Sigmund tem sua vingança. Dessa vez, Marta deve reconhecer que a hipnose a ajudou. Fiquei envergonhada de ver que algo como a hipnose obteve resultados onde toda a força da minha vontade era inútil. Essa é a fala da própria Marta Freud. Veja, quando nós falamos aqui é, dessa história da Marta Freud, primeiro dá para quebrar o tabus que se tem hoje em psicoterapia, né? Ah, principalmente aquele que se fala, ah, você não pode tratar parentes e amigos. Ué! Freud tratava a esposa, Marta Freud, e depois tratou a filha, Anna Freud. E aqui a gente quebra um outro paradigma e uma outra ideia vigente. É... Anna Freud, pelo menos em nenhum livro que eu tenha visto eu encontrei, ela não tinha formação superior e não era nem médica nem psicóloga. E ela era citada pelo próprio Freud como a psicanalista de crianças. Se a gente pensar por esse lado também, nós vamos adiante. Temos a Melanie Klein, que também não tinha nenhuma formação de nível superior. Então, só para... Eu não tô querendo botar gosto ruim em nada de ninguém. Eu só quero deixar bem claro que algumas... algumas... Alguns paradigmas, algumas coisas que a gente tem que repensar quando a gente fala de terapia. Para mim, por exemplo, o que eu considero como parâmetro para tratar uma pessoa não é ser... É parente meu ou minha, ou se é amigo ou não. O que eu considero é o conforto que eu vou ter ao tratá-la e o conforto que essa pessoa vai ter. Se ela conseguir ser tratada por mim, manter a distância necessária, ou o papel atribuído que é o meu papel de terapeuta, ok. E se eu conseguir tratá-la também sem me incomodar sabendo que é parente ou que é amigo, também, tá tudo OK. E já tenho muitos casos que foram tratados assim. OK? Bom, nesse livro aqui do Milton V. Klein, Freud's Diagnoses, é, tem na página 55 um trecho interessante. está em espanhol, como do outro também espanhol, mas eu tô fazendo minha tradução livre por aqui, tá? Ele diz: é em sua psicologia das massas e análise do ego, Freud escreve: temos chegado à conclusão de que a sugestão é uma manifestação parcial do estado da hipnose. E que a hipnose está solidamente fundamentada em uma predisposição que sobrevive no inconsciente desde, a história, desde os inícios da história da família humana. Então veja que o próprio Freud admite que a hipnose já está, no ser humano desde o começo da sua história, que é uma predisposição natural. E aí eu entro com a minha pergunta, se a predisposição é natural, por que não aproveitar esse movimento natural do ser humano, essa condição natural, para tratá-lo? Então vamos continuar, vamos lembrar o seguinte, esse livro aqui é o Imagens que Curam, do Dr. Gerald Epstein, ou Jerry Epstein. É, são práticas de visualização para a saúde física e mental. O Dr. Gerald Epstein, ele era psiquiatra e psicanalista, até se encontrar, se defrontar com as técnicas de visualização curativa ou curadoras. É interessante a gente fazer um paráfrase aqui, não é nem uma paráfrase, é fazer um parênteses aqui, né? É em relação ao trabalho de visualização. Uma boa parte do trabalho de hipnose acontece através de técnicas de visualização, não só sugestão Propriamente dito, uma sugestão, mas técnicas de visualização. Isso acaba fazendo com que facilite a atuação daquilo que modernamente se chama de PINEI, ou Psico-Neuro-Endócrino-Imunologia. É, essa é uma das disciplinas talvez mais estudadas no mundo atualmente. Ok? E na página 16 do livro imagens que curam nós temos lá quase ninguém sabe que a figura mais influente da psicologia do século XX, Sigmund Freud, o homem que inventou a terapia falada, tenha empregado com sucesso a visualização para tratar um menino de 14 anos que sofria de um tique físico. Só foi necessária uma sessão. O mais irônico sobre esse episódio é que enquanto esse caso, tratado por meios não analíticos, foi bem sucedido, não há, não há um exemplo sequer de tratamento psicanalítico entre os relatados por, por Freud, nos 25 volumes de sua obra, que tenha tido resultado semelhante. Esse foi o único tratamento eficaz e completo mencionado por Freud e a única vez em que ele usou a visualização como técnica terapêutica. Então, esse caso é relatado na interpretação dos sonhos. Então veja, eu acho que já tá suficiente para a gente falar sobre é, por que o Freud abandonou a hipnose. Ficou claro. F vou recapitular para você. Freud foi incompetente sim com a hipnose. Freud é, aprendeu com Charcot, que também não foi conhecido pela sua competência na hipnose. É, Freud, é, Freud admitiu que conseguia hipnotizar apenas uma pequena parcela dos seus pacientes. Freud admitiu que a hipnose estava levando ele em caminhos e em memórias, com cargas emocionais que ele não sabia lidar como. E o próprio Freud volta em 1918 a utilizar, eu tenho outros textos onde falo que em 1937 Freud diz é, textualmente que não tinha encontrado nada mais eficiente e eficaz do que a técnica hipnótica agora, a título de curiosidade aqui quem puder assistir o meu bate-bola hipnótico com o Dr. Rui Sampaio, já falecido uma grande figura da hipnose brasileira, principalmente na área forense, e que eu tive o prazer de partilhar alguns momentos com ele essa entrevista, ele fala de um congresso de 1932, ele tinha esse livro não tive tempo de pegá-lo com ele é um congresso onde menciona que em 1932, nesse congresso de Viena, Freud recomendava taxativamente aos psicanalistas que voltassem a utilizar a hipnose. Então eu acredito que por hoje, que para esse vídeo a gente já falou bastante sobre por que Freud abandonou a hipnose. Bom, esse foi o nosso tema de hoje, é, sobre Freud e hipnose. E se você gostou, por favor, deixa o seu Curtir aqui, compartilha com seus amigos, com pessoas que você acredita que tem interesse. E aciona ali as notificações e me acompanha nos próximos vídeos. Nós vamos continuar falando mais sobre hipnose, sobre psicologia, sobre psicoterapêutica moderna. Grande abraço!